E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, enfrentando o Ed, a Karim e também o G. Confira o vídeo até o final, se inscrevam e compartilhe com seus amigos e amigas. Contribuem no Pix da Game Dove e também seja membro. É isso aí, bora pro vídeo. Analisando a jogada desse Ed. Só na porrada. Eita! Tá bem esperto nessa barra dele. Que quando ele enche a barra é pra farofar. Normalmente quem joga com Ed faz isso. Eita! Crush counter de novo! Ah, preciso virar isso. Toma, pilão! Olha, agarrando os... Não de novo. Tô sentindo um cheiro de farofa. Cabeçada. Yeah. E te vai ver na sua cabeça. Pode parar com isso. Ah, em quer atacar então toma! pra cima, gente. Oh, my God. Como pode? Farofeiro, toma meu penal. <risos> Antes que ele usa a barra para farofar. Yeah! Preciso de pontos bora amigo! Desistiu? Olha quem apareceu! A mocinha do carinho. Toma Usada na cara. Ah, você quer abraço? É isso que você quer? Vamos lá. Sacarim. Uma cabeçada. Você gosta de homem bravo, né? Oh! Ficou nervosa. Calma lá. Eu preciso virar isso! Tiger Toma! Lariate! Tô me aproximando! Virar isso logo! Agora você vai ver! Não! Puxa! Você vai ver. Ah, me enganou, né? O que meu golpe iria pegar? Não! Putz, meu, preciso estar tá ligeira nessas farofadas dela. Ah, amiga, você vai ver. Oi, meu chapa. Bilão! O tetor do céu vai te pegar! Toma aqui meu golpe! Ajeitando o cabelinho pra dar o um pilão! Que cara resistente! Agarrando o urso! A vida. Toma, coloca a mão aí de novo Gente Olha já ataca porque eu achava que ela ia pra cima Do outro lado O golpe dela é cheio de enganar Toma, eu vi Shift Agora Pegou You win. Preciso de pontos. Bora pra luta. Jogar e se divertir. O quê? Não, agora... Vou enfrentar aqui o presidente. Gente. Tô esperto com esse golpe dele. Vamos tá, deixar ele aqui nesse canto, gente. Fica quieto. Só mais um golpe. Vá pra lá. <risos> Senta aqui. Mata as hemorroidas. <risos> Pilão! <risos> Not my day. Round two. Hoje não é seu dia, né? Você vai ver. Esse presidente loucão. Um jeito em você. Puxa vida! Ah, cara, você quer agarrão? Você vai ter, calma lá! Toma meu poder! Oria. Tudo que vai, volta! O quê? poder agora! Puxa! Não! Gente, era meu ter e o filão que eu errei, sabia? Ai, ai. Agora eu preciso... ir pra cima, gente. Torçou por mim! É ah, difícil. Ah. Olha Não é possível Me deixe em paz Cabeçadoria Toma mão do urso Gente, pra cima Yes, tanto Morte certa. Tchau Não. Ah. Eu errei Como pode Mas ainda dá pra matar Ficar esperta aqui. Puxa vida. Atenção. Só mais um golpe. Toma, vai pra lá. <risos> you win. Round one. Fight. Pessoal, agora. Opa, que aqui. Nessa jogada pra vencer. Fica aí nesse gato. Tomar muito pilão. Calar Puxa vida Meu, esse personagem é demais Toma, pilão Só mais um golpe Ah, saiu do meu agarrão, né Vá pra lá com essa magia É, hoje não é seu dia mesmo Preciso resolver Pra vencer logo essa luta Parar de tensão Eita! Não, ele tocou no chão, não lascou a minha vida. A magia dele. Vou ficar aqui, deixar ele pra lá. Sai magia pra todo lado. Toma! E morreu. Mariate! Vitória! O quê? Deu Red em Mim? Eu não creio, não creio, não acredito! E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Comente, compartilhe com seus amigos e amigas Então até o próximo vídeo Tchau